Seis horas mais 30 minutos, erga a música, balança Brasil! Tá tudo bem contigo aí? Suave na nave, firmando no guidão, Bruno Peruca, tamo junto aqui na Record TV. Olha, vai lá, me dá imagem, a polícia divulgou o circuito que revelou como uma filha matou a própria mãe. Ela teve a ajuda do namorado no dia do crime. Presta atenção, o plano era ficar com a herança da família. Imagina só, o dinheiro tomou conta da menina que resolveu matar a mãe, veja. Olha, atenção, você do Brasil que me acompanha, você vai ter mais informações dessa história no Fala Brasil. Eu sigo para São Paulo com esse caso e você vai ter a partir de agora a programação local aí do seu estado.